Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe deste programa. Hoje é dia 13 de setembro de 2022. Vamos entrevistar hoje o Marcato, que é narrador de esportes, iniciou sua carreira em 2016, narra nove modalidades diferentes e está no circuito brasileiro de Counter-Strike. Vamos seguindo aqui com a nossa entrevista. Marcato, seja bem-vindo ao News Games, aqui à Rádio Geek. Tudo bem, meu querido? Como é que você uhum. está? Tudo ótimo, obrigado, Pedro. Boa noite para a galera que está acompanhando a gente. 100%, vamos lá. É isso aí. Me explica uma coisa, cara. Você começou com essa carreira de narrador 2016. Portanto, isso. faz seis anos, então, que você já está nessa, nessa estrada... Como é que você entrou? Decidiu narrar. Você, você trabalhava com alguma coisa antes? Você sempre quis Sim. ser narrador? Como é que foi? Cara, eu falo pra você: minha minha escolha por narração foi uma coisa absurda, tipo, foi muito sem querer. Começando lá. Uh, vamos, vamos, vamos começar lá do início, né? Primeiro, eu fiz cursinho vários, durante vários anos tentando entrar em medicina, quase entrei em medicina, mas uh, teve um momento assim que, pra mim, uh, tava num momento meio turbulento da minha vida, aí eu acabei. Abrindo mão, entendi que não era de fato o que eu estava querendo, e comecei a fazer algumas mudanças. Fui trabalhar uh, com os meus pais, né? Eles têm uma. Eles têm empresa, fui decidi trabalhar com eles. Só que eu sempre amei games, né? Sempre adorei os jogos, sempre, desde pequeno, jogava bastante. E teve um para que... ver que você gosta um pouquinho ali, o arsenal <risos> inteiro dos, dos Vingadores, o, o escudo do Capitão América, porra. Um pouquinho nerd você, sim, <risos> é mais ou menos. Mas eu sou, mais, eu sou mais louco por armas, né? Tem ainda algumas ali, tem uma, uhum. uma Mace medieval, vamos dar uma puxadinha Ô, aqui, ó. Tem uma Mace medieval ali também. Tem algumas Total. coisas aqui. <risos> Quem olha entrar no meu quarto às vezes acha que eu sou meio maluco, né? Mas vamos lá. E aí... Não, uh... oh, eu gostei. Doido e fica louco. Né? É, exato. Os dois se entendem. E é. aí, eu, aí eu... Passando por esse momento meio turbulento na minha vida, né? Eu decidi ir trabalhar com os meus pais, só que eu nunca abandonei os jogos, né? Obviamente mais jogando. E teve uma, teve uma vez uma situação que um amigo meu, ele tava. A gente tinha um time amador, assim. E aí a gente foi jogar e ele falou assim, mano, vamos jogar porque eu tenho um amigo meu que ele narra os nossos jogos, e aí a gente fica jogando lá os campizinhos amador e ele narra os nossos jogos. A gente falou, nossa, da hora, legal, depois a gente vê, né, e tudo mais, uh, a gente sendo narrado, show de bola. E aí a gente jogava esses campeonatos amadores, e esse amigo nosso, Ferreira, inclusive, ele narrava os jogos do nosso time amador. E aí, uh, teve uma vez que eu virei e falei assim, quer saber, aí a gente parou de, de jogar, o time meio que acabou o time, né, e tal, e aí eu falei, quer saber, eu vou, ele não entende muito do jogo, ele narrava, mas ele não entendia muito do jogo, eu falei uhum. assim, bom, como eu entendo do jogo, eu vou comentar com ele, né, os jogos que ele fizer, eu vou comentar com ele, e a gente vai fazendo as livezinhas assim, aí foi mais ou menos assim, aí eu comecei comentando com ele, até que chegava um momento assim, onde ele, ele tinha que, bater umas 11 horas da noite, ele tinha que desligar, e, e ele falava o seguinte, né, mano, toca você aí. Só que eu falei, mano, eu não sei narrar, como é que eu vou narrar aqui do nada? Ele falou, não, mano, não tem como narrar, toca você porque a live tá legal, tá dando uma, uma galerinha aí, continua tocando. E aí eu comecei desse jeito, né, meio que sem querer, meio que obrigado praticamente a, a continuar uhum. ali a fazer. E aí ele falou, mano, você leva jeito, você leva jeito, você leva jeito, show de bola, vamos, vamos que vamos. E aí a gente começava a pegar os jogos da ECEA, que antigamente tinha o IP liberado. Hum. Então, times do cenário brasileiro que jogavam na época, jogavam a Liga Pro, né que era o principal campeonato uh, de CS. Uh, esses times eles jogavam a ECEA também, só que não tinha transmissão nenhuma, porque a GC não, não era concorrente, né então ela não ia transmitir os jogos da, da outra plataforma. Uhum. Aí a gente começou a fazer isso. E começou a dar público. Então, aí a gente continuou fazendo dessa maneira, até que teve um momento que ele teve que se mudar. E como estava dando uma visibilidade legal, tava pegando uma galerinha na live, aí eu falei, mano, uhum. não saber eu vou, eu vou continuar, né? Mesmo ele se mudando, ele falou que ia ficar fora uns dois meses. Eu falei, eu vou continuar. E aí, eu continuei, e aí foi... Uh, aí eu fiz, já daí, eu passei para fazer no meu canal, né? Criei o meu canal, fiz no meu canal e fazia as lives no meu canal. E dava, começava, começou a dar público e aumentar cada vez mais e mais. Então, dava bastante gente assistindo os jogos. E foi mais ou menos assim, aí começou a surgir um, um, um invite né, para um campeonato, outro da GC, e eu comecei a fazer e aí vai escalando, né? uma coisa leva a outra, você começa a ficar mais conhecido no cenário, e um campeonato chama, outro chama, e aí vai. E aí uhum. se foram passando os anos e cada vez mais fui pegando uns campeonatos melhores e, e de mais alto nível, né? E aí foi, foi mais ou menos assim. Entendi. Mas como é que você parou em nove modalidades de esportes e no circuito <risos> brasileiro de Counter-Strike? Isso não é pouca coisa. Counter-Strike é o jogo mais jogado no Brasil até hoje. Sim, sim. Como é que você parou eu, aí? O CS... Bom, vamos começar pelas modalidades ou pelo, pelo CBCS? Vamos começar pelas modalidades e te perguntar antes, antes desse incidente. Você já jogava o ah, CS? Eu comecei a jogar em 2014 para 2015. 14 um para 15 foi quando eu comecei, mas eu par fiz parte das LANs, né? muita, gente, muita uhum. Muito tempo atrás jogava lá nas LANs, mas não jogava tanto quanto a galera que hoje em dia uh, uhum. é profissional e tudo mais, ia na LAN esporadicamente uma vez e nunca, é mais ou menos isso. Uhum. Mas vamos lá, pelas modalidades. como uh, Quando eu comecei a, a ser chamado para alguns para alguns eventos, inclusive o Tuês, na verdade, no, no caso do torneio universitário de esportes, Uh, o Twiz, ele tem outras modalidades, né? Tem outros jogos. Uhum. E ele precisava de narrador para esses outros jogos, né? Uh, League of Legends era um jogo que eu não fazia ideia, não, não conhecia, e... mas tinha o um Clash Royale que eu sabia. Uhum. Que eu jogava todo dia no celular, porque o Clash Royale era super divertido, e eu jogava sempre no celular, então eu entendia. E para você narrar, uh, uhum. principalmente, você tem que ter conhecimento de jogo, né? Então eu falei assim, bom... Pode mandar que eu garanto, eu, eu faço o o, o o Clash Royale. E aí foi uhum. foi assim que começou. Eu falei, bom, de deu uma essa abracei, né, esse outro essa outra modalidade, porque eu já jogava, já tinha um conhecimento, então para mim foi super tranquilo essa transição, tipo, só de é só você adaptar algumas coisas na narração. Uh, ritmo, principalmente, é uma delas, é a principal, porque é um jogo completamente diferente do CS, não tem absolutamente nada a ver, então o ritmo é totalmente uh, diferente, né? E aí é só você adaptar, que é algo, para quem já tá narrando há tempo, é, é mais tranquilo de fazer. E uhum. aí, e foi assim, aí foi um, na época, o dono do, um dos donos do, do Tuez falou assim, uh, Marcato, eu preciso que você agora o League of Legends, mano. Eu falei, quanto tempo você precisa, que, que eu preciso... Né, para quanto tempo eu tenho para me preparar ele falou um mês e meio e para quem conhece joga League of Legends é um jogo muito complicado ele é Sim. muito difícil de você ter um entendimento o macro do jogo né de você saber de fato o que está acontecendo aquela aquela ação hum. o que que ela vai desencadear no jogo e o narrador às vezes a galera não tem não tem a noção da profundidade de conhecimento que você tem que ter e na hora de fazer uma narração porque você tem que saber ligar as coisas que estão acontecendo no jogo e conseguir entregar para o público o que ele pode esperar a partir dali do jogo, né? Então, você tem que ter um conhecimento. Você não pode chegar e só, ah, eu joguei uma vez ou outra e, e, e vou narrar. E aí, uhum. foi, foi assim, foi mais por necessidade. Aí, eu fui para o League of Legends, fiquei lá jogando o jogo o dia inteiro uh, durante uhum. um mês, esses um mês e meio. E ainda assim, não cheguei bem preparado. Para mim, eu precisava de mais tempo ainda, porque o jogo é bem difícil para você ter um entendimento geral. Você cogitou ser pro player? Não, não. Nunca cogitei ser pro player, porque principalmente, eu, eu sempre joguei, eu sempre fui competitivo, mas hum. quando eu comecei a jogar e levar um pouco mais a sério o jogo... Eu já já tinha o que Eu tinha 25 hum. anos já, então eu já falava assim: "Ah, já já foi meu tempo de tentar fazer alguma coisa". <risos> e até porque eu falava: "Não, não tô nem não, não tô perto dos caras, sabe? Não tenho nível, o nível, eu jogo legal, eu jogo bem, mas não não é para ser um profissional" mas hum. aí foi assim, eu fui mais ou menos, surgiu um trabalho, eu estudava o jogo e, e pegava. Surgiu outro, outro trabalho de outra modalidade, eu, eu pegava e foi mais ou menos assim, né? E é legal porque quando você tem essa, essa quando você consegue abranger vários jogos, né, você consegue mais trabalho, eu falei, bom, então eu tenho que, eu tenho que começar. Aí veio PUBG, PUBG Mobile, veio FIFA, uh, veio Fortnite, enfim, o que mais tem de tudo aí que eu já narrei, CS, Valorant, League of Legends, Wild Rift também, então eu fui abrangendo assim, vários, vários jogos e fui, uh, de acordo com o surgimento de oportunidades né, para trabalhar, eu fui pegando e, e me aperfeiçoando aí nessas modalidades. Excelente. E você, como narrador, o que, que você gosta mais é, profissionalmente? Você gosta de aprender o jogo e saber hum. transmitir ele para o público? Você gosta do, da reação do público dentro dos campeonatos a algumas jogadas? Você gosta de algum outro aspecto que eu não estou falando aqui? O que, que você gosta <risos> de fazer como narrador? Na transmissão em geral, você fala assim? Que que Isso. Eu, eu acho muito legal quando eu consigo gerar a expectativa que eu estou querendo no público, porque uh, a galera às vezes a pessoa não tem uma noção, mas o, o narrador e o comentarista influenciam muito a reação do público, demais, demais. Então, quando você constrói uma, uma narração uma, de alguma jogada, algo do tipo, e ela no final você consegue fechar muito bem a narração a, a, concluir a narração muito bem, né? Aquele lance, ou enfim, uh, a reação do público é muito legal. Quando você tem um lance e você por algum motivo você eleva o nível da voz porque é uma jogada muito absurda ou quando é uma jogada engraçada e você consegue uh, casar muito bem a, a, a sua fala com o que aconteceu e aí você vê a reação do chat, acho que isso é o mais legal. A reação do público uh, com a, o final do lance e você percebe também muito que a galera reage muito de acordo com da maneira que, que eu reagi, né? Se eu reagi de uma maneira mais divertida, que eu achei que foi engraçado, a galera racha o bico, se eu acho que foi uma coisa mais, uh, sei lá, uma coisa importante e, e a galera reage da mesma maneira, eu acho que, acho que é bem legal. Assim. Você vê que o público está tá mais ou menos sendo de fato guiado pelo que eu estava querendo transmitir ali na hora do, do lance. Eu acho que a resposta da galera é de acordo com o que você com que você puxa ali na, na jogada, acho que isso é bem legal. Muito bom, muito bem, estamos aqui com o Marcato falando sobre a carreira dele de narrador, sobre muitas coisas bacanas para galera que quiser entrar nesse universo de esportes, é muito importante. Vamos falar então uhum. do circuito brasileiro de Counter Strike, o CBCS. Como é que você isso. entrou, como é que você teve conhecimento, como é que você... É, se colocou nesse mercado especificamente. Bom, o CBCS ele começou em 2019, se não falha a memória ali, 18/19, e foi um campeonato que chegou que eles construíram para meio que uh, competir com uma, o Clutch na época, né, que era o campeonato da GSC. E o legal do CBCS é que a proposta que eles trouxeram naquela naquela quando eles surgiram é que seria um campeonato transmitido para TV, né? Seria algo que, digamos assim, daria uma relevância maior para o cenário de CS no geral. E como eu estava muito, muito envolvido no cenário, todo mundo ali do cenário ficou sabendo do, do CVSS, e eu vi uma oportunidade, né? Na época, eu não, não o campeonato começou e eu não fazia parte do, do time de casters deles, mas depois abriu uma vaga lá em uma situação que, que acabou abrindo, liberando ali um spot, e aí eles fizeram um teste com cinco pessoas, né? para essa uma vaga, e aí na, e a vaga foi, na verdade, para analista de pós-jogo, de pré e pós-jogo, e uhum. eu falei assim, amigo, o que tiver a gente vai, né, não tem essa, a gente, a gente vai embora, a gente vai para cima, e aí eu fiz teste com outras quatro pessoas e eles me escolheram, né, então foi ali que eu entrei, e, e aí quando eu entrei, enfim, foi uma coisa, foi um marco muito importante na minha, na minha carreira, porque... Foi a primeira vez ali que eu fiz TV, né? Na verdade, já tinha feito TV, mas eu tinha feito em uma situação muito específica. E aí tá aí o CBCS, o troféuzão dele, e uhum. uh, eu entrei aí, eu entrei como, como analista de pré e pós-jogo, mas depois eu fui promovido ali a, a, a narradoria, E a galera que faz comigo a Pan fazendo na época, a Panzica, hoje uhum. ela tá como pro player de Valorant. Carolzinha tá fazendo com a gente até hoje, a apresentadora nossa. E uhum. ela tá sempre... Inclusive, a gente voltou agora, recentemente, do Rock in Rio, que a gente foi fazer a final do, do Masters lá no CBCS, lá no Rock in Rio. Então, foi animal, foi absurdo. E aí, um pouquinho, né, do, da, da mudança da galera. Isso aí é a foto de... de... <risos> essa foto bem legal do tema, né? Rockstar. que era, era o Rock aqui, <risos> exatamente, vem Rockstar. E aí, inclusive, tem essa foto, essa última foto. Ah, esse dia foi legal, foi... O jogo com que eu fiz com o Falenzão, o comentando com a gente, foi lá na Uconex. Foi uhum. o jogo que a gente fez uma, o campeonato da Clutch que a gente fez. E aí lá no Rock em Rio que foi agora. Uhum. A, a foi absurdamente divertido, muito legal. E. Enfim, e tudo foi isso, isso aí. aconteceu, tudo isso que aconteceu no meio de uma pandemia, né, cara? Como é que foi isso Sim. com a sua carreira? Assim, foi, um, foi uma coisa que. Deu uma. Nossa, eu fiquei muito chateado na época. Não só pela pandemia em si, obviamente, né? Mas claro. falando de maneira de, no sentido da carreira, se enfocando agora na carreira, foi uhum. o momento que eu tava começando a fazer os primeiros eventos. Quando eu tava começando é, a ter os. E primeiros eu tenho, eventos. eu tenho, eu tenho conversado com muitas pessoas, né? A, a, a Sabrina, que é, que é a sua assessora lá pela Red Bull, ela tem trazido, e muita gente uhum. jovem, né? Aí o pessoal fala: bombei na pandemia. Meu site também bombou na, na pandemia. E é uma coisa muito louca, né? Porque é um momento difícil que a gente viveu, mas, por outro Sim. lado, foi uma oportunidade também para a gente empreender e, e arriscar no setor de games, né? Exatamente. Internet e games no geral, né? Isso cresceu bastante. Foi muito legal porque uh, foi, foi, foi, foi meio que uma, foi uma via de mão dupla, né? Porque a gente perdeu os eventos, que geralmente você consegue. Uh, quando você faz um evento, você, geralmente você consegue uma, uma graninha legal, né? Porque os eventos. Geralmente tem ali alguns dias e, e enfim, você consegue pegar um campeonato bem legal e, e, e enfim, expor o seu trabalho. Só que em contrapartida veio isso daí, né? Você teve uh, uma. Tivemos uma uma, uma. uma divulgação dos games muito maior, porque a galera tava em casa, presa, não tinha o uhum. que fazer, e aí a galera começou a jogar e a, a, começou a, a jogar, né? Os jogos online. e... E isso também teve aquela coisa, porque quando a galera começou a jogar mais os jogos para se distrair, naturalmente as pessoas iam buscar os campeonatos para ver, porque é aquela coisa, você gosta de futebol, você gosta de jogar o seu futebol de final de semana, daqui a pouco você está... Claro que futebol é uma coisa muito enraizada na gente, então não tem como comparar, mas a galera acaba procurando saber um pouco mais sobre, né se você, sei lá, cria um interesse por... Por, como eu disse agora, por, como os, com os jogos, você naturalmente uhum. fala, mano, vamos ver qual é que é desse campeonato, vamos ver os melhores jogando, vamos ver como é que é o competitivo disso. Então, naturalmente, acabou trazendo uma, uma audiência maior para os esportes eletrônicos e para as transmissões, né? Então, isso foi muito legal, porque fez crescer, uhum. mas, em contrapartida, naquela época, a gente perdeu muito evento que teria, coisas assim, bem legais uhum. que, que surgiriam. E, mas, falando no geral, acho que foi mais benéfico porque teve essa maior exposição né, do, dos esportes. Sim, sem dúvida nenhuma. É, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou da, da sua colega que virou pro player de Valorant, uhum. é, você tem interesse em, em outros jogos, em atuar como narrador, é, em aprender mais? Eu falo especificamente de Valorant, de Overwatch, de outros jogos que so, são interessantes, tão interessantes quanto uhum. o Counter Strike, mas o alcance é bem mais localizado, é né? um público bem mais nichado, né? É, o, por exemplo, o Valorant, comparando com o CS, uh, por mais que a Riot seja um pouquinho mais restrita, uh, ela valoriza mais os, os casters, né? Porque você tem ali o público, vai assistir a transmissão oficial. Tem as watch Parties mas as watch Parties passam os casters, tem a narração de fundo dos casters, então uh, dá uma valorizada maior né na, na, no, no trabalho ali do, do narrador, comentarista, apresentador, enfim. assim Uh, eu não tenho ex ex exatamente ah, eu queria, sei lá, uh, entrar nesse nicho, nesse, nesse outro jogo, mas quando você olha de maneira geral para pro... qual comunidade vai te valorizar, vai valorizar ma mais o seu trabalho, aí obviamente, naturalmente, você tem um interesse maior, né? Por exemplo, como o Valorant. O Valorant você tem uma exposição legal, você tem ali o, como eu disse, né, mesmo tendo o Art Party, ainda assim tá ali a sua voz, tá ali a, a sua imagem, né? Então, uh... Digam, de maneira geral, hoje, eu acho que a Riot seria um lugar o lugar mais interessante para um caster estar, justamente por conta dessa valorização do, do, do trabalho. né e Não é como, por exemplo, no CS, onde você tem uh, você tem o Gaules e alguns jogos ali, alguns campeonatos como o CBCS, e uma coisa ou outra mais pingada. Você não tem uma concentração, sabe, em uma única pessoa. Então, para o narrador e para o comentarista, uma Riot hoje em dia acho que é o, é o lugar mais interessante de se estar. Ela tem uma infraestrutura que é muito interessante né, para o trabalho de vocês. E é um, é um porte realmente que não dá, não dá para comparar. É, Marcato, a gente está sendo muito profissional. Vamos falar é, agora vamos. de gostos pessoais. Um filme. Os um, um jogos favoritos. Fala, fala, fala para mim três jogos que é, você curte. Três jogos. Valorant CS. Uh, eu curto também um Aulzinho, mas deixa eu ver é, eu acho que esses três jogos assim são os, que eu, os jogos que eu mais gosto Atualmente, Tem um single player né? que você joga na no tempo livre um single player se você fala tipo console ah eu gostava, gostava muito de Assassin's Creed Assassin's Creed eu acho muito legal gostou de Assassin's Creed no Japão Nossa, pode falar Nossa, não joguei você acredita não, não não não saiu foi anunciado só ah o Mirage tá. lá o que anunciou agora Teve é, o Mirage, né? e tem ah. um que é alguma coisa Red, deixa eu ver aqui. Que é... o, o cara, não, o cara é eu bom, né? ele, dá, ele, ele dá a notícia e Assassin's <risos> Creed, esqueci o nome, peraí. É... Você tá sabendo do Assassin's Creed? Eu falo, não, você nem eu, não. pera lá que eu vou pegar. <risos> peraí, é o, é o Assassin's é Creed. Eu só, eu só, só gravei que é, no, que é no Japão, ele tem um nome, ah, tem um nome complicadinho aqui, ó. É... Agora eu vou pegar aqui pegar a notícia do meu próprio site, que eu não lembrava mais. É Codename Red. Vai não, ser não cheguei a ver. Estilo RPG. É, teve um clipezinho curto. Mas legal legal que você curte. E livros, filmes, tem alguma coisa que você lê que te inspira bastante? A gente já vê que você é fã de Marvel. Mas se você tiver mais é. alguma coisa pra falar pra turma, é legal. Ah, deixa eu te falar pra você. Livro, confesso que não leio há um tempo já. Não, não, não sou muito de livro. Mas você falou filme? O hum. que, que você falou? Livros ou... Ou filmes, ou, ou filme. obras que você gosta no geral, isso. Cara, eu gosto muito de, de filmes baseados em histórias reais, principalmente de ação ou de máfia, gangster, já se o Gangster? Pra mim aquele filme Boa. é absurdo, eu gosto muito desse tipo de filme. Uh, acho que ação no geral mais ou menos é o que, é o que eu gosto, mas uh, deixa eu ver, o Gangster, o que mais, que eu acho muito legal. E assim, por mais que eu curta aí ó, a galera, o, o, o Capitão América, alguma coisa de Marvel, eu não sou tão fissurado nos filmes Marvel, você acredita? Eu não sou tão... Você tão, é mais DC. Assim... Não, não, não, nenhum dos dois, de super-heróis um em geral. Dois. Eu assisto, mas assim, não sou fã demais, não. Sou... sou mais dos filmes de ação mesmo, mas acho legal. Sabrina está perguntando no chat, com quem você tem muita vontade de trabalhar no cenário gamer e ainda não rolou? No cenário aqui, me deixa eu ver. Cara, eu tenho, eu tive a sorte de trabalhar com muita gente já que eu gosto muita uhum. gente mesmo que eu admiro, eu tive, eu tive esse prazer de trabalhar. Uh, por exemplo, o XRM é um cara que que eu traba, já trabalhei algum, há bastante tempo e até recentemente estava trabalhando com ele antes de ele ir para para Riot. É, é um legal. cara que eu admiro bastante, que eu curto deixa eu, o Bidão também, outra referência né na, nesse meio, essa galera assim que fazia parte principalmente da, do cenário do CS, que era quem eu tinha mais vontade de trabalhar, eu tive aí o prazer já de trabalhar com eles. Deixa eu ver, alguma pessoa que ainda não trabalhei... Cara, eu, uma, um jogador que eu curto bastante, só que hum. ele não faz transmissão, é o Kami, o Kami de, de League of Legends, de, do LoL. Hum. É um cara que eu admiro bastante, nunca tive o prazer de encontrar ele, e é um cara, enfim, é um cara que eu admiro, eu acho que seria legal trabalhar com o Kami, mas ele não é narrador, não faz parte dessa, dessa área de, de casting, é pro né? Player. É, pro player, streamer, no caso, mas. E o pro player, ele tem uma coisa engraçada, né? Que ele, ele na verdade, hum. ele vai um pouco contra o estereótipo que tem em esportes, né? Quando a pessoa leiga, pensa o cenário de esportes, pensa num cara com um canal, com milhares de seguidores. Às vezes o cara é tão focado no jogo que ele nem tem tempo para ficar divulgando muito trabalho, né? Exato, tem muitos pro players que você tem, é, joga muito bem, só que não tem esse volume midiático, né, como os streamers, por exemplo, Eita. que a função dele é gerar conteúdo, enquanto o pro player, por exemplo, tem que focar no jogo dele 100%. Uh, por exemplo, tem um jogador, ó, tem um amigo nosso que tava conversando até agora há pouco, o Hit, jogador pro player de, de Valorant. O Hit, ele é um cara absurdo, o cenário inteiro conhece ele. Uh, e ele é um cara que não produz conteúdo, né? Ele é um cara, tipo assim, absurdo, de, de bom, um dos melhores jogadores do Brasil, sem dúvida nenhuma. E é um cara que não produz conteúdo, né? Ele não tem essa, essa parte de, de criar tanto conteúdo. Mas é um cara que. que uh, a mídia dele vem pelo, pelo, pelos jogos mesmo, sabe? Tão bom que o cara é. O cara tem uma mídia hum. legal justamente pela, pela, pelo desempenho dele, enfim, pelo jogador, né? Sem eu acho que eu respondi, nenhuma. Nenhuma. Me, perdi eu te... na... me perdi na resposta ou não? Não, não, não eu... respondeu, respondeu <risos> e falou, e deu seus pitacos também sobre jogadores que você admira e que às vezes você não acompanha tanto. Perguntinha de vestibular, daqui a cinco anos você se imagina trabalhando da, mesmo, da mesma forma, você imagina fazendo coisas diferentes, o que, que você ah, quer fazer? Vou te falar uma coisa, Pedro, você acredita que eu não coloco muito assim uma coisa, eu sempre foco em objetivos de curta sentindo. Não, eu sempre, foco, eu sempre foco em objetivos a curta distância, sabe? Qual é o meu próximo passo? Porque. Qual eu é o seu próximo passo? O meu próximo passo é ter um contrato bem legal, garantindo ali uma, um, um fixo bem bacana. Não, não sei Ganhar qual é o jogo. dinheiro. Pode contar pra gente. Farmar uma grana, é isso. É Farmar uma graninha e outra, ter. ter... Essa, esse reconhecimento sabe do, de, do meu trabalho e a valorização do meu trabalho. Esse é principalmente, nem o reconhecimento. Reconhecimento é uma coisa que é uma consequência, mas essa valorização de onde eu estiver trabalhando, me valorizar, me dar o suporte necessário para eu poder fazer o meu trabalho, uh, para eu desempenhar o melhor que eu posso, sabe? Quando você tem uma estrutura legal, quando você tem ali um trabalho de backstage, que às vezes a galera não tem noção, quando você tem um trabalho bem legal assim, de assistência, pô, deixa o seu trabalho tão fácil, sabe? Deixa você tão focado ali, apenas na narração, e nada, em, em volta ou qualquer coisa, isso é muito bom. Então, o próximo passo para mim é isso, é ter uma uma estabilidade no meu trabalho no sentido de, também financeiro, obviamente, né? Todo mundo todo mundo deseja, claro, mas de assistência e valorização do, do, do trabalho. E se eu for pensar assim, daqui cinco anos, para não falar que eu nunca pensei em nada, eu hum. falo que, pô, seria legal a gente estar tá fazendo aí, sei lá, um super, que tem um campeonato assim, um super campeonato que role presencialmente, vamos supor, todo final de semana. Todo final de semana role presencialmente, hum. com, digamos assim, comparando aí um, um estádio de futebol, sabe? Algo do tipo. Onde a galera Sim. vai assistir regularmente ali, o seu time jogando com o público. Acho que isso seria legal. Pensei aqui meio que Muito de, bom. meio que de última hora, mas acho que seria legal. O é. meu sócio, o Carl está tá perguntando. Você vê... É. é uma pergunta mais generalista, mas interessante. Como você vê o mercado para os streamers? Ele veio para ficar... Você acha que é estável ser streamer hoje? Mesmo com algumas mudanças que andam rolando? Eu acho que é muito difícil ser streamer. É uma, uhum. é uma tarefa bem complicada. Demanda muitas horas, né? Muitas horas e nenhuma pouca barra nenhuma folga. Uh, o mercado em si, quando você chega num patamar e você consegue ali uma, uma, uma certa visibilidade legal, você, você tem ali uma... uma uma, como é que eu posso dizer, você tem essa estabilidade e é tudo tranquilo, eu acredito que você consiga sim ganhar uma boa grana, ter ali o seu conteúdo, uh, com, com enfim, dando retorno para você, mas o que isso exige, porque ser streamer, se você for parar para pensar, é uma profissão que se você tira, às vezes, uma, duas semanas, quando você volta, o seu público caiu pela metade ou menos da metade então é uma uhum. coisa assim que é muito é da mesma maneira muito ingrato absurdamente ingrato da mesma maneira que você consegue uh, subir o público às vezes depende do seu conteúdo você consegue dar uma guinada muito rápida uh, essa você pode ter uhum. esse, esse declive também né um pouco mais mais como é que eu posso dizer mais agressivo por conta acentuado. dessa dessa ausência acentuada exatamente uh, por conta dessa dessa ausência sua então é uma, é uma profissão, assim, difícil, falar para você, cara. Não só para você chegar, mas para você se manter ali, continuar produzindo seu conteúdo, você precisa tirar uma folga ou outra. É o que eu disse, essa folga, às vezes, é aquela coisa. Às vezes tem um streamer, vamos supor, um streamer que sempre pega 15 mil na live dele. Pô, esse streamer, ele pode se tirar uma, uma semana, duas de férias, ele volta, ele ele consegue recuperar aquilo em pouco tempo. Mas se é um cara que tá batalhando Há três anos, para ter público de mil pessoas. E há três, uhum. quatro anos ele tá trabalhando por isso. Quando ele chega nesse ponto, e ele a, a curva de, de crescimento dele é, é mais ou menos parecida com, uh, com antes, né? Com o passado dele, que é bem, bem lenta, digamos assim. Se esse cara para, é muito arriscado, sabe? Se ele tira uma folguinha, é muito arriscado. Então, é uma coisa assim... É... E por isso que às vezes eu vejo muitos streamers, sabe? Às vezes de de famoso cheio, né? Estão cheio de... É, burnout. É, o famoso burnout, porque é, exige muito e você às vezes não, não consegue responder você quer entregar muita coisa, só que às vezes isso acaba tomando a sua saúde mental ou até física mesmo, né? Então, uhum. é algo que a galera tem que tomar muito cuidado. Você como narrador, você cuida da sua saúde mental? Faz terapia? Cara, eu não faço terapia mas já fiz, já fiz terapia, já fiz bastante terapia, e hoje em dia eu faço uma autoterapia. <risos> Parece aquela coisa né, de tipo, não, não preciso disso, eu, eu, faço, eu faço a minha terapia. Não, é, é porque uh, eu aprendi muito com a minha terapeuta, alguns anos atrás, e ela me fez justamente, ela me instigava a, a, a eu começar, sabe, a, a fazer esse tipo de... De autoavaliação, digamos assim, e começar a tentar me entender o porquê das minhas reações e o porquê de uma coisa ou outra. Então, nesse sentido, eu sempre fui muito. muito. meio meditativo, meio reflexivo? Exato, reflexivo, essa é a palavra. Eu fui muito reflexivo hum. sobre tudo que eu fazia. Então, em relação a isso, eu sempre. eu tenho uma tranquilidade, uma tranquilidade tipo, de, de, de. às vezes parar para pensar é um pouquinho mais e mesmo. A contragosto, às vezes eu coloco o dedo na ferida mesmo, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Pegar no ponto que machuca e levantar tudo aquilo para você poder entender o que está que acontecendo de fato. Mas, claro, que, que sempre é muito bom. Terapia, falar para você, é uma coisa que mudou muito a minha maneira de pensar e de me, me avaliar, né? De, de entender ah, o que está acontecendo ali comigo. Ah... Uh... Enfim, qualquer situação que seja, ruim ou, ou boa, tanto para não se emocionar, sabe, com algumas coisas. Ah. Não, calma, calma. Jogando na expectativa boa, ali, é. sempre equilibrando as expectativas, é porque eu sempre sempre criei muita expectativa em tudo. E da mesma maneira, quando alguma coisa ruim acontece, na mesma hora eu falo, vamos supor, às vezes, acontece, vira e mexe. Tem dia que eu vou trabalhar e às vezes, pô, era um jogo super legal, o jogo foi bom. E às vezes eu não consegui desempenhar bem, eu volto, tipo, chateadíssimo, que eu falo, nossa, foi uma droga hoje, hoje foi uma droga, não, não fiz o que eu queria fazer, travei, uh, me enrolei no momento decisivo, hum. e, e às vezes você fica, sabe, assim, só que aí você começa a refletir, você fala, mano, acontece, vai ter dia que vai ser assim mesmo, vai ter dia que vai ser uma porcaria, e é, faz parte, né, a gente hum. não consegue ser, ser perfeito sempre. E Sem é dúvida assim. nenhuma. É, a gente não consegue, é, é, o legal é você se perdoar um pouco e também, é, nessa análise, você ter uma, uma abrangência maior. Marcato, eu sempre pergunto é. isso para os meus entrevistados, porque depois eu não quero que acusem assim. Você fez uma entrevista pegadinha e tal, alguma então, <risos> coisa que eu não te perguntei que você queria falar? Ah, uh, tem, quer ver? liga Tem, o que você gostaria de saber do processo de narração? Alguma Boa, coisa mais... eu já perguntei para outros narradores, mas eu queria saber do seu processo, ah, porque lá. você, inclusive, falou é, a, a respeito das reações do público. Como é que você Sim. se prepara? Ah, eu... Preparação, você fala de, de pré-jogo. Como, é como é que você cuida da voz? Como é que você cuida da sua alimentação? Saúde? A Sim. saúde mental, agora você já falou, você já deu uma pista. Sim, bom, vamos lá. Uh, alimentação, antes eu evito comer algumas coisas... Para que, que prejudicam ali a narração, tipo a, a aquela garganta, lasanha né? da sua mãe, né? É ficar um é pouco foda. estufadinho. da que você fala, a entrado para o bom site <risos> da B, né? Daquela no... <risos> você tem que dar aquela segurada. Refrigerante, doce, uh, chocolate, café. Nem pensar esse tipo de coisa você tem que tomar cuidado porque não faz bem antes da, da narração. Uhum. Mas uh, aquecimento vocal, sempre muito importante. Inclusive, daqui a dois dias eu tenho consulta para dar uma olhadinha aqui, como tá, como tá a situação aqui da garganta. Rock in Rio, deu aquela, né? Sabe como é que yeah, é? Showzão do Green Day, não teve como. E aí, galera! Showzão do Green Day, não teve como, mas é, tem que cuidar, tem que, tem que dar uma olhada, assim, uh, enfim. Mas o pré, geralmente, é aquecimento, faz aquela aquela inalaçãozinha, sai com o nebulizador lá para dar aquela uhum. aquela hidratada na, na, nas cordas vocais. E agora, falando tecnicamente, uhum. uh, Falando, tecnicamente, assim, da parte de preparação de narração... Posso falar disso aí, Pedro? É mais ou menos isso aí? Pode, manda bem. Tá Quero saber. Uh, bom, vamos lá. Uh, você quer saber, assim, de um jogo novo ou como... Como você narra para CS e aí eu queria saber como é que você se prepara para outros jogos, porque são nove modalidades também. Você tem... Exato. Eu acredito que você deva personalizar também, né, o tipo de preparação. Sim, tem, tem assim, é mais... É, a preparação, no geral, é muito parecida, mas o foco, às vezes, depende do jogo, é outro. Principalmente, uhum. você tem que ter um entendimento de game, você tem que uh, saber time de... Uh, saber time, O entendimento do game justamente para você entender os times e a situação, se ela é importante e o quão importante é isso naquele momento para você entregar uh, a reação certa, a sua reação correta. Vamos supor... Uh, não sei se a galera entende, vai de, de League of Legends, o cara vai lá e pega um first blood, first blood é legal, uh, tem aquele hypezinho, né? mas vamos supor que aconteceu, uh, o cara, os caras fizeram um dragão, tranquilo, hum. fizeram um dragão ali, um dragão é uma coisa comum de ser feita, não é uma coisa nada demais. E quando o cara faz o dragão, você não vai, por exemplo, você tem que entender o que, que significa o dragão naquele momento. Às vezes, um dragão, no começo do jogo, é apenas um dragão. O cara guivou, foi fazer o arauto, eles trocaram objetivos e está tudo certo. Nada demais para os dois lados. Só que, às vezes, é aquele dragão que foi roubado. Não, não, não necessariamente foi roubado, mas é o dragão que acaba garantindo a alma e tem uma importância maior, uma, uma, uma relevância muito maior. E, hum. às vezes uma tentativa de contestação, então aí é outro cenário, por mais que seja o dragão, você tem que ter esse entendimento que o momento do jogo é outro, você tem que saber o que aquele dragão significa para você poder jogar um pouco mais de emoção, porque se eles conseguirem de fato aquele dragão, aí sim o jogo está muito encaminhado para eles, então é um momento importante, decisivo. Então na preparação, principalmente você tem que entender esses momentos do jogo, o que é decisivo, o que não é tão importante. Às vezes vamos supor, o cara no CS, 4 contra 1, esse cara tá guardando a arma, e a galera vai buscar essa arma, vai tentar caçar ele pra tirar essa arma. Ele vai lá e elimina um dos caras que tava vindo pra tirar a arma dele. É uma kill que o round já acabou, o round já foi, não tem nada. E é uma kill. Então às vezes você nem narra a kill, porque se você tá às vezes falando a situação, você já tá bolando o próximo. Então não é, é um coisa... negócio marcante, você tem que dar uma selecionada Exato. também, né, no que tá rolando. Exato, é uma kill tranquila, você fala você fala às vezes, você fala assim, tipo, uh, conseguiu Só traduzindo para os amadores, kill é quando mata o personagem, Exato. é o, o basicão. É, é que uma eliminação. Os... É, uma eliminação, os narradores, eles tendem, não, e é uma coisa que é até engraçado ver, né, as expressões hum. que vocês criam. É, kill Nerfar, bufar personagens... É, exato. É muito engraçado. E uma coisa que é legal também, você tem que ter ad, ad, ad, diferentes adjetivos para a palavra, você tem que ter um milhão de nomes para a mesma situação, porque uhum. uma coisa que é ruim para a galera, às vezes a galera não percebe, mas eles percebem que está meio estranho, é justamente isso, você repetir. Então eu tenho aqui... Aquela narração robótica, né? É, e às vezes repetitiva, vamos supor, só para eliminação. Vamos lá, eliminação, kill, frag, abate, uh, deitou, caiu, uh, uh, finalizou. Morreu. Morreu. <risos> morreu. É que morreu a gente não usa muito, porque é uma palavra meio que a galera não, no geral não é tão boa de se escutar, né? Uhum. Mas você pode falar, acaba morrendo, você pode falar. Então, assim, é... você tem eliminado, finalizado? Você tem várias palavras diferentes para você, uh, numa entrada... Fala porque você imagina o narrador e ele fala, jogador cai, cai lá pela varanda, consegue a primeira kill, já foi avançando, segunda segundo kill na mão dele, terceira, terceira kill, eu já tô fazendo trocando já para eliminação. E você fala, terceira kill, a quarta kill, a quinta kill, então fica numa, aquela coisa de kill, kill, kill, eliminação, eliminação, eliminação, eliminação. Então você tem que dar uma diferenciada, mudar os termos ali para você deixar ela um pouco mais... Se ouvir, se aj ajuda a melhorar a narração? Muito, absurdamente. Legal. Você pega assim, os seus, seus defeitos... Uhum. Uh, muito mais fácil, você percebe as suas falhas de maneira muito mais fácil, sabe? Uh, então é, é bem importante se ouvir, por mais que às vezes, no geral, com toda a galera que eu falo, a galera não gosta de se ouvir, porque às vezes acha ruim, e é justamente isso é que eu falei, é o dedo na ferida, você tem que colocar o dedo na ferida para você evoluir, você tem que se escutar, você tem que ouvir as bobagens que você fala, porque uhum. se você não está gostando, imagina o público, brother, então você tem que, você tem que justamente... Uh, ouvir e falar nossa isso ficou ruim então o que que eu faço eu faço assim ó nesse tom ou aqui quando quando acontecer alguma coisa parecida ao invés de, de gritar não preciso gritar nesse daqui eu faço mais prolongado mais curto depende muito e, e esse tipo de coisa faz você evoluir bastante mas só voltando para complementar então assim você tem que a preparação você tem que ter um milhão de coisas é ter esse entendimento de jogo para você saber destacar o momento certo e trazer a emoção a correspondente àquela situação, né? Se é de fato algo absurdo que aconteceu ou algo legal, mas nem tanto. E você tem que saber também, obviamente, do, do, do você tem que saber o que pode vir na sequência. Tem que saber gerar uma expectativa, porque o narrador ele não só é responsável por trazer a emoção para a galera, trazer mais ou menos o que o clima daquele jogo, tanto para a galera que entende pouco. Uh, quando para a galera que entende bastante, você tem que trazer ali mais ou menos o, o, o sentimento que aquele momento está é, tá acontecendo. Qual é o sentimento daquele momento dentro do servidor? Se é um momento mais tenso, você tem que deixar sua voz mais tensa. Você tem que conduzir aquilo de maneira um pouco mais, uh, mais gerando uma expectativa. Né? Então, tipo, dando um exemplo aqui. Um momento de situação mais apertado, você fala, o jogador, o jogador agora vai buscando a entrada pelo bomb site da B, já tem agora sei lá, contra dois players dentro do bomb, tem que buscar a eliminação, vai pro plant da C4, pra garantir no round, então você tem que começar a colocar essa energia, você tem que começar a trazer emoção pra galera, porque a galera fala, caramba, é agora, é agora, é agora. Então, a galera é o segredo, a galera fala, né? Mas por que o Galvão Bueno ficou tanto tempo na Globo? Cara, ele transmite sentimento no que ele tá falando. Ele Exatamente. tem velocidade, tem um respiro, tem um jeito diferente de falar. Tudo isso chama atenção. É, a, gente, a, a gente fala muito, mas assim, as mídias elas são ainda um pouco, sobretudo audiovisuais, elas são um pouco como o rádio, se não tem ritmo, exato. Morreu. Exato, tipo, Olha. você imagina, você imagina, uh, acontece às vezes, principalmente para quem está começando, e eu já passei por isso também, obviamente, não, não me excluo uhum. disso, de você não, não ter o um entendimento dessa condução, dessa progressão, assim, de tom, e acaba ficando uma coisa estranha. Às vezes o público não percebe também, não sabe exatamente o que aconteceu, mas ficou meio, ué, é, a uhum. pessoa está lá, do mesmo jeito que eu falei agora, imagina como se estivesse acontecendo o mesmo lance, e a pessoa uhum. fala... Só que a pessoa narra dessa maneira. Agora tá tendo a entrada para o bombe, consegue o domínio e busca a eliminação. Mais um round para a equipe. Tipo, do nada, o, o tom da pessoa tá tranquilo e, de repente, ela fala: e busca a eliminação. Tipo, é uma coisa que quebra muito, porque você estava num nível calmo na teoria, você estava numa condução, numa levada mais para, sei lá, round resolvido, digamos assim, e de repente você dá aquela subida aleatório. Então, você traz um nível muito discrepante um do outro. Então, você tem que ter essa levada de criar expectativa, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí, quando acontece a situação de eliminação, de ganhar um round, etc., você consegue explodir e finalizar o round ali com uma boa fala, com uma fala legal, fechando nessa narração. Então, é uma construção do que acontece de, durante o round. Então, tipo... E uh, é o que eu falei, às vezes a galera não, não sabe exatamente, mas acha que ficou estranho. Nossa! Ah, não gostei desse narrador. Tipo, mas por quê? Ah, não gostei dele. Não faz ideia, mas às vezes é isso. Às vezes ele queria uma levada e uma progressão legal de, de, de narração e acabar tendo essa quebra aí de, de, de ritmo, né? O Carl tá perguntando aqui no chat. O hum. trabalho de narração tem um quê de performático, como fazem artistas cênicos nos espetáculos, ou só tem. a concentração no game e a narrativa pura e simples? O Carl, ele trabalha no Sesc, por isso que ele tem essa veia artística forte. Tem. Tá Cal, tem sim, vou falar para você que tem bastante, porque você uh, tem, tem que entregar essa emoção que às vezes o game, digamos assim, partindo do real, às vezes o game é um game de início de campeonato, bem tranquilo, Uh, não é algo que você tá ali com uma expectativa muito grande no jogo, às vezes você também não tá num bom dia, e você tem que entregar como se fosse uma final, você tem que trazer uma energia, você tem que performar de fato, você tem que uh, trazer essa emoção, transmitir essa emoção principalmente, né? Então, porque aquela coisa, você tem que sempre que pensar que alguém ali tá torcendo para o time X ou Y, então ele queria, e ele quer, e ele vai ficar muito satisfeito se ele ouvir, sabe, pô, o, o round do time dele, na fase classificatória, não interessa, mas ele vai comemorar aquilo ali, ele vai bater palma, ele vai gritar. Então, uhum. se você traz, se você leva essa, essa, essa performance, né, essa, essa emoção para ele, então, é, enfim, é o que você tem que trazer. Né? Você sempre tem que estar tá fazendo algo bem assim. E, às vezes, é o que eu falei, às vezes não é algo tão importante no geral, mas você tem que tá, trazer essa performance aí de... de, de jogar o, o jogo como o jogo mais importante ali do ano, né, então você tem que... na sua vida, tem, tem que botar sentimento ali, tem que tem, sentir tem que junto com, com o público e com a galera. Marcato, adorei o papo, quero te Obrigado. chamar mais vezes, vamos, vamos, vamos marcar claro. aí. Ah, Pedro, e... só pra, só para complementar que esse bom. esse daí, deixa eu ver se eu não esqueço o que eu ia falar. Hum. Ah, na hora que você estava comentando, eu falei, eu ah, acho que eu tô esquecendo. <risos> que eu ia falar mais uma coisa sobre esse, Ritmo. esse performance. Ah, sim, lembrei, lembrei. Hum. E é o seguinte: só que ah, justamente por você ter que entregar uma, uma emoção, você acaba falando, você acaba ah, sabe, entrando ali, vestindo o personagem como se fosse um torcedor daquele time naquele momento. Então você entra e fala, ó, se, então, nesse lance aqui desse time. Que eu é, sou meio per... aquela, é meio aquela coisa que tem no futebol, né? Porra, é. o Juca que fúria corintiano fica levando o Corinthians. Mas, cara, é Exato. uma coisa. Você tá, tá imerso ali. Exato. Não tem como, não. Exato. Se rever, né? Você fala: Bom, nesse lance eu vou, sou torcedor do time A. E aí, round seguinte, é lance importante pro time B. Você fala: nesse lance eu sou torcedor do time B. E você é. tem que vestir essa camisa justamente pra você falar, eu quero que o round. Seja, sei lá, para eles, sabe? Ali naquele finalzinho que o cara vai brilhar e você tem que justamente estar nesse, nesse nível aí. Você tem que interpretar o torcedor a cada round, né? Um torcedor a cada round, é isso aí. Muito bom. Marcato, um abração para você. Obrigado pelo seu Pedro, tempo. Abração, obrigado querido. pelo convite. Que isso, querido. Te amo mais vezes aí. Um abração. Pode Se cuida. Chamar. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande Marcato esteve presente aqui com a gente falando dos segredos da na narração nos esportes. Gente, hoje a gente foi um dia importante para o mercado de games. Tivemos o Direct da Nintendo e o State of Play da Sony. Monique separou aqui algumas notícias para eu ler com vocês. E eu vou começar pelo Nintendo Direct aqui com os principais trailers do evento. Teve Fire Emblem... Engage teve It Takes Two que vai chegar para o Nintendo Switch, Fatal Frame, Tunic, Octopath Traveler, Fam, é, Fae Farm e o Tetris Hintman Final Bar, tem Rune Factory e tem os novos jogos de Nintendo 64 para o Switch, além do Nintendo Switch Online, GoldenEye 007, tem muitos, muitas coisas bacanas, vou mostrar alguns trailers aqui para vocês, deixa eu pegar essa nota aqui do Voxel. É, e vamos mostrar aí os trailers para vocês acompanharem. Vamos ver primeiro Fire Emblem Engage. Vamos acompanhar. Espera aí, botar somzinho, deixar grandinho também, né? We live on the continent of Elys. Opa. Para variar. Four realms surrounding a holy land at its center. Vou voltar um pouco, gente. Pera a aí. thousand years. We live on the continent of Elios. Four realms surrounding a holy land at its center. A thousand years ago, our lands endured a vicious war with the fell Dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us. Heroes known Eita nós, vamos lá internet. Colabore comigo. Vamos esperar um pouquinho mais aqui. As vai... with them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has But now, I sense a resurrection. The binding weakens. Been asleep. What are those horrible things? If I may, you are a divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. The war. The fell dragon. I feel like I can almost remember, The... I've had my eye on you. The ring! Marth, right! <laughs> Leave it to me! It is rather quiet, I know. But it will liven up as we gain allies. <laughs> The time has come! Now, as one! Emblem, engage! Mm -hmm. One strike will decide it all. Grant me, your strength! Yeah. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. 2023, aquela surra de RPG japonês, vamos ver aqui It Takes Two, melhor jogo do ano, segundo The Game Awards 2021, jogo cooperativo e muito interessante. Deixa eu deixar grandão aqui o It Takes, Vamos deixar carregando um pouquinho aqui para ver se ele não trava, e aí eu vou voltar aqui para a gente ver desde o começo, gente, que esse jogo é muito bacana. Tem legendas, tem legendas. Vou deixar aqui desde o começo. Vamos lá. Vamos rodar. Dr. Hakim, eu ser amigos de novo. Eles não apenas é de um ah, não! Of Cody e por que você de Quer Your relationship! it you! I believe in you! This is a story of passion! No. Cody, we have to work together on this one! This is a story of collaboration! You will never find them! Oh, yes, we will! Prepare for the rollercoaster ride of your life. Woo! Woo it takes two to fall in love. I'm sky. It takes two. Give it hand. Wake it it Woo! Ha <laughs> Como você all todos cool os gadgets? Jogo muito legal do Joseph Ferris, o cara do meme é, do The Game Awards que mandou Fuck the Oscars e era cineasta, fez um jogo sensível pra caramba que eu joguei em live aqui, que é o Brothers e tem esse jogo cooperativo muito bacana que brinca com relacionamentos, que é o It Takes Two. Vamos ver aqui o trailer, gente. Eu vou ver aqui os, o Special Pack do, do Nintendo 64 e também o Nintendo Switch Online GoldenEye 007. Vamos ver aqui. Deixa eu carregando um pouquinho. Isso aí, vou voltar do começo. Vamos lá. More Nintendo 64 games are on the way. Ei, ficou carregando aí de novo. Vamos ver se agora vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é bastante importante essa live, gente. Pilot Wings 64. Mario Party. Mario Party 2. Um monte de Mario Party para quem gosta de Mario Party. Mario Party 3. Sabia. Voltar um pouco, vai, gente. Vamos ver... D4. Mario Party. Não tá rolando, tá dando probleminhas de internet. Mario Party 2. Mario Party 3. Quando chega em Mario Party 3, dá problema. É incrível. Pokémon Stadium. Oh, clássico. Pokémon Stadium 2. Outro clássico. Muito bom, inclusive. Vocês podem ver, né, que o... 1080 snowboarding. Bike 64, these games will gradually be added in the future. You can play a selection of Nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. Oh, and there's one more game we should mention. Hmm.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 Online Play do 007. É só esses 23 segundos mesmo? É só isso. Gente, o, o, o Nintendo Direct teve muitos jogos clássicos, muita coisa voltada para o público japonês. Bayonetta 3. É, Resident Evil para Switch. Olha só que bacana. E The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Olha só. Vamos ver esse trailer aqui. É o sucessor do. Vamos ver. É o sucessor do. Do. Sucessor do Breath of the Wild. Bonita, hein? Tears of Kingdom. Ótimos anúncios do Nintendo Direct. Ó, data, hein? Dezembro. Não, maio de dois mil e vinte e três. Doze de maio. Legal pra caramba. Vamos ver os anúncios, gente, do State of Play, do Playstation, que disseram que não ia ter God of War e teve God of War. Vamos para essa notícia aqui do canal Tech. Gameplay de God of War, Ragnarok eh, e Tekken 8. Olha só que ganhou teaser. Teve outros jogos também, Like a Dragon, Demio e tivemos também Star Wars Tales from Galaxy Edge, que será lançado pro, pro Playstation VR 2. Mas vamos começar... Tem Rise of Ronin também. E o God of War que vai ter um trailer, vai ter um controle exclusivo também dos lobinhos. Vamos ver o story trailer e vamos ver o do Tekken também, que é bastante bacana. Voltar um pouquinho. Vou deixar rodando aqui um pouquinho só para ele carregar mais. Enquanto isso, vamos aqui conversando. Muitos jogos bons, gente. Esse final de ano tá prometendo. O State of Play teve uma nota na Eurogamer que dizia que o jogo, que o evento poderia ser mais focado para TGS. No final das contas, acabou não se confirmando. Teve God of War, sim. Vamos ver aqui é o trailer de história agora completo. Agora vai. Rapaz, mas que coisa! Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. Olá, Rapaziada. Vou pegar aqui um pouquinho. I know you God killer What is he? God killer you want for me. Is it a god of war you came to find You don't really want war? Do you a Kratos? With all that blood on your hands? On your son's hands? What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. Uh, sure about that? Pretender God! <laughs> For the old father! Death can happen when it burns me. Uh, What do you even know of God's In your lifetimes has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. War Ragnarok, vamos ver aqui, aliás, só para vocês verem, a data é 9 de novembro, não é agora, não saiu em setembro, gente, vamos ver aqui o trailer de Tekken para a gente fechar bem a nossa live, gente, Tekken 8, vamos dar uma olhadinha, deixa eu rodando um pouquinho sem som para ver só se ele fica... Mais tranquilo, beleza. Vou voltar aqui do começo. Vamos lá, Tchau, <laughs> <laughs> oito amigos, muito bom uma vibe meio é... <risos> Mortal Kombat 10 achei bastante isso gente, esses foram os trailers de hoje gostaria de mostrar mais pra vocês mas hoje acabou o nosso tempo por aqui, quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a nossa live vida longa e próspera galera boa noite pra todo mundo, boa janta pra quem não jantou gente, tô com fome e não jantei ainda, até mais, tchau tchau